Michele, fui criada na Rocinha, atualmente moro no Vidigal. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história com a comunicação comunitária, como é que isso aconteceu. É, eu não sabia muito o que era isso, até hoje eu não sei muito bem, porque isso muda todos os dias, mas eu comecei por acaso numa rádio comunitária da Rocinha, tinha vários amigos em comum, o Point era a rádio, todo mundo queria falar no microfone para a favela toda escutar, e eu entrei nessa onda e fui fazer isso também. É, e foi passando os anos, a gente foi conhecendo bastante pessoas e eu descobri que era aquilo que eu queria fazer. Eu queria falar com as pessoas, eu queria passar para as pessoas as informações que eu tinha acesso e nem todo mundo tinha. É, eu acho que a comunicação ela começou na minha vida porque as pessoas vinham até me perguntar onde faz matrícula para o curso? Onde você fez esse curso? Por que, que eu não fiz? E aí comecei a passar isso para as pessoas. E com o acesso à internet, eu comecei a ver, não só na televisão, mas também na internet, a quantidade de coisas negativas que as pessoas falavam sobre a minha comunidade. E eu morando lá, vi que não era aquilo. Tinha muitas coisas legais que as pessoas nunca tinham falado. Inclusive da minha família, que eu tinha pai, que eu tinha mãe, que não era uma pessoa largada na vida. E eu acho que as pessoas tinham que ter acesso a isso, saber que na favela tem gente. Com a pacificação da Rocinha, eu tomei coragem para colocar a cara na internet e falar o que eu realmente queria falar da comunidade. Que lá tem muita coisa legal e assim surgiu o Viva Rocinha, um portal que foi fundado em 2011 e hoje a gente tem acesso a falar para as pessoas o que está acontecendo lá. Eu via na mídia coisas importantes que todo mundo que mora no Rio de Janeiro precisa saber. Mas e quem mora na favela? Onde acha as informações importantes? A gente começou a buscar, eu e meu irmão buscar por dentro da comunidade o que era importante para cada morador saber e que ninguém tinha acesso. E aí veio a agência, como vários aqui já passaram por lá em 2012. Essas são as três pessoas que começaram esse projeto comigo, que eu já vou falar qual é que eu não falei ainda. Esse é meu irmão, a Raquel e a Graça A gente é, teve essa ideia de fazer um jornal comunitário na Rocinha. Essas duas imagens são da, do começo da Rocinha, lá na década de 70, o começo da urbanização mais forte. E essa outra é desse ano de 2014. O que essas fotos têm em comum é a população do Nordeste. A gente quis criar um, um canal de comunicação impresso, ao contrário do que todo mundo está fazendo. A gente está voltando para o impresso. E a gente tinha ter um diferencial. O que, que o seu jornal comunitário tem de diferente dos outros? Nós somos focados na cultura nordestina, na vacina. A gente descobriu que toda a comunidade tem uma ligação com o Nordeste. Todo mundo... Tem um pai, um amigo, um irmão, um primo que veio de lá. Então, a gente resolveu criar o Jornal Impresso Fala Roça. Ele tem uma tiragem de 5 mil exemplares, bimestral. E a gente entrega ele de porta em porta. E é assim que a gente descobre as histórias, conversando com os moradores e vendo o que eles têm de bom para contar para a gente. Essas são algumas imagens da nossa entrega. Esse é o Amarildo Dias, para quem não conhece. Foi é, sumido, não posso dizer morto, em 2013. Essa é a última foto dele vivo que nós tiramos numa das entregas do Jornal Fala Roça no ano passado. E essa é a história da Gorete e da Reiki. A Gorete é uma moradora da Rocinha conheceu a Reiki em 2012, num hotel em Copacabana, onde ela trabalhava. A Reiki conheceu a gente pela internet, pediu ajuda para encontrar a Gorete, que não morava mais na Rocinha, mas com a circulação do jornal, um parente da Gorete recebeu e mandou para ela em Pernambuco. E ela conseguiu reencontrar, hoje em dia ela... Tomaram um contato e são amigas de novo Essas são as nossas quatro capas Atualmente nós estamos na quinta edição E a gente vai em morro, sobe e desce Entrega de porta em porta Essa é a nossa sede, arejada e ampla, que é a rua É em que a gente trabalha Vai catando as histórias Conversando com as pessoas Que a gente não tem como ser jornalista dentro de casa A gente tem que ir pra rua, tirar foto, escrever Conhecer gente Esse é o nosso mais difícil e inacessível, leitor, Terreirão da Rua 1, ponto mais alto da Rocinha, onde a gente precisa ir de colete à prova de balas, mas a gente vai, a gente não tem medo. E é isso, isso é um pouco do que eu faço, eu não consigo falar isso em cinco minutos porque é muita coisa, mas quem tiver um pouco de curiosidade vai passar no final nossos contatos, nosso site, nosso Facebook, quem quiser conhecer um pouquinho mais do jornal mais arretado do Rio de Janeiro. Obrigada!